Leituras Espíritas apresenta Recordações da Mediunidade, uma obra de Ivone do Amaral Pereira. Introdução Muitas cartas temos recebido, principalmente depois que saiu a lume o nosso livro Devassando o Invisível, onde algo relatamos do que conosco é sucedido, referência feita ao nosso âmbito mediúnico. Desejariam os nossos correspondentes que outro noticiário naqueles moldes fosse escrito, que novos relatórios viessem, de algum modo, esclarecer algo do obscuro campo mediúnico, esquecidos de que o melhor relatório para instrução do espírita e do médium são os próprios compêndios da doutrina, em cujos textos os médiums se habilitam para os devidos desempenhos. Confessamos, entretanto, que não atenderíamos aos reiterados alvitres que nos fizeram os nossos amigos eleitores se não for a ordem superior recebida para que o tentássemos, ordem que nos decidiu a dar o presente volume à publicidade. Como médium, jamais agimos por nossa livre iniciativa, senão fortemente acionada pela vontade positiva das entidades amigas que nos dirigem, pois entendemos que o médium por si mesmo nada representa e que jamais deverá adotar a pretensão de realizar isto ou aquilo sem antes observar se, realmente, é influenciado pelas verdadeiras forças espirituais superiores. Disseram-nos os nossos instrutores espirituais há cerca de seis meses, quando aguardávamos novas ordens para o que ainda tentaríamos no ângulo da mediunidade psicográfica. Narrarás o que a ti mesmo sucedeu como médium desde o teu nascimento. Nada mais será necessário. Serás assistida pelos superiores do além durante o decorrer das exposições, que por eles serão selecionadas das tuas recordações pessoais e escreverás sob o influxo da inspiração. E por essa razão, aí está o livro Recordações da Mediunidade, porque estas páginas nada mais são que pequeno punhado de recordações da nossa vida de médium e de espírita. Muito mais do que aqui fica poderia ser relatado. Podemos mesmo dizer que nossa vida foi fértil em dores, lágrimas e provações desde o berço. Tal como hoje nos avaliamos, consideramos-nos testemunho vivo do valor do Espiritismo na recuperação de uma alma para si mesma e para Deus, porque sentimos que absolutamente não teríamos vencido nas lutas e nos testemunhos que a vida exigiu das nossas forças se, desde o berço, não fôramos acalentada pela proteção vigorosa da revelação celeste denominada Espiritismo. Poderíamos, pois, relatar aqui também as recordações do que foi o amargor das lágrimas que choramos durante as provações, as peripécias e humilhações que nos acompanharam em todo o decurso da presente existência e os quais a doutrina espírita remediou e consolou. No entanto, para que tal explanação pudesse ser feita, seria necessário apontar ou criticar aqueles que foram os instrumentos para a dor dos resgates que o dia realizássemos, e não foram acusações ao próximo que aprendemos nos códigos espíritas, os quais antes nos ensinaram o amor, a fraternidade e o perdão encobrindo, pois, as personalidades que se tornaram pedra de escândalo para a nossa expiação e ouvidando seus atos para somente tratarmos da sublime tese espírita, é o testemunho do perdão que aqui deixamos, o único testemunho ao demais que nos faltava apresentar e o qual os nossos ascendentes espirituais de nós exigem no presente momento. Ao que parece, o presente livro é a despedida da nossa mediunidade ao público. Obteremos ainda outros ditados do além? É bem possível que não. É quase certo que não. O mais que ainda poderá acontecer é a publicação de temas antigos, conservados inéditos até hoje, porquanto nunca tivemos pressa na publicação das nossas produções mediúnicas, possuindo ainda, arquivados em nossas gavetas, trabalhos obtidos do espaço há mais de 20 anos. As fontes vitais que são o veículo da mediunidade, fluido vital, fluido nervoso, fluido magnético, já se esgotam em nossa organização física. O próprio perispírito encontra-se traumatizado, cansado, exausto. As dores morais ininterruptamente renovadas, sem jamais permitirem um único dia de verdadeira alegria, e o longo exercício de uma mediunidade positiva, que se desdobrou em todos os setores da prática espírita, esgotaram aquelas forças que, realmente, tendem a diminuir e a se extinguirem em todos os médiums após certo tempo de labor. Se assim for consoante fomos advertidos pelos nossos maiores espirituais, e nós mesmos o sentimos, estaremos tranquilos, certos de que nosso dever nos campos espíritas foi cumprido, embora por entre espinhos e lutas, e, encerrando nossa tarefa mediúnica literária na presente jornada, cremos que poderemos orar ao Criador, dizendo... Obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. A chama imaculada que do alto me mandaste com a revelação dos pontos da tua doutrina, a mim confiados para desenvolver e aplicar, eu te devolvo, no fim da tarefa cumprida, pura e imaculada conforme a recebi. Amei-a e respeitei-a sempre. Não a adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela, a fim de servi-la. Não a conspurquei, dela me servindo para incentivo às próprias paixões, nem negligenciei no seu cultivo para benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais utilizei na sua aplicação. Perdoa, no entanto, Senhor... Se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos do que eu o bem que ela própria me concedeu. E, assim sendo, neste crepúsculo da nossa penosa marcha terrena, recordamos e aqui deixamos aos leitores de boa vontade parcelas de nós mesmos, nas confidências que aí ficam registradas, patrimônio sagrado de quem nada mais, nada mais, nem mesmo um lar possuiu neste mundo e aos amados guias espirituais que nos amaram e sustentaram na jornada espinhosa que se apaga, o testemunho da nossa veneração. Ivone Amaral Pereira, Rio de Janeiro, RJ, 29 de junho de 1966. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.